Espírito Santo, falamos ao vivo aqui da Arena Torcida Capixaba, em Camburi, aqui na Praia de Camburi, boa tarde canalzinha. Boa tarde, Will, boa tarde pra você que tá em casa aí, ó, o bicho vai pegar fogo aqui, tá? Daqui a pouquinho vai botar isso aqui, eu quero convidar você que tá aqui perto da Praia de Camburi, vem pra cá torcer é com a gente, tem tenda, tá? Arena Torcida Capixaba que é uma parceria da TV Gazeta com a Prefeitura de Vitória. É isso aí, tem tenda por aqui, daqui a pouquinho eu tô partindo pra Cariacica, e ó, Programação aqui da TV Gazeta, a gente mostra pra você como é que tá sendo essas torcidas por aí, né, não Carolzinho? Isso aí, ruma o Hexa, bora! Ruma ao Hexa, <risos> Brasil hoje joga mais de boa, já tá garantido, né, pras oitavas, vamos ver, ruma o Hexa, TV Gazeta, Copa!